Bom dia, você quer saber como emagrecer de forma fácil, simples e correta? E quer ter certeza que está emagrecendo? Olha, vou te dar uma dica bem grande. Vai no bairro centro da sua cidade, pese uma balança e faça o seu registro semanal para saber quantos quilos você tem no seu corpo. Ah, dia 1 um estava com 100 quilos, dia 5 tá com 99 quilos. Opa, eu perdi 1 um quilo! E assim você vai ter certeza que está perdendo os quilos do seu corpo. Ah, mas eu não sei como perder os quilos do meu corpo. Não se preocupa! Abaixo desse vídeo, onde está a descrição desse vídeo, tem um blog. E neste blog tem treinamento de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Em emagrecer17.blogspot.com.br